Eu sou o Gilberto, sou construtor há bastante tempo. Como construtor desde 2006, eu já tenho aí uns 16 anos como construtor, mas comecei bem de baixo. um tempo para cá, é, meus imóveis eu estou passando para locação. Conheci a DF Imóveis, que é a que loca meus imóveis. Né? É, para mim, é uma coisa muito boa, porque eu não tenho dor de cabeça nenhuma a DF Imóveis que cuida de todos os imóveis e eu não tenho que me preocupar com inquilino com essas coisas então para mim foi bem facilitou bastante a minha vida essa locação aí direto com a DF Imóveis aí eu conheci a DF através de um sócio meu que é da personali é, que me indicou a DF eu decidi já tirar alguns imóveis para a locação para mim poder já ter uma renda Fixa aí, meio que já uma aposentadoria, já digamos assim. Minha experiência está sendo muito boa. É... Pretendo continuar locando mais imóveis e continuar construindo. Eu diminuiu a parte da minha que eu construía, hoje diminuí um pouco, porém é... eu penso em sempre estar tá alocando mais coisas sempre. Então entre a DF é muito bom, a administração da DF é muito boa. É... Eu não tenho nem contato com os inquilinos, essa parte eles cuidam tudo, desde o contrato, toda essa parte burocrática eles fazem. Então, todo esse, esse trâmite entre cliente eu não preciso ter. A imobiliária é que cuida essa parte para mim, então, para mim, só chega o dinheiro limpo. É uma grande vantagem também você deixar a imobiliária, principalmente na DF, porque é muito ágil a alocação. Então, eu tenho imóveis que desocupou, acho que dentro de uma semana, dentro não, todos eles que desocuparam, uma semana alocou de novo. Então, a locação é muito rápida, tanto a locação como a relocação de novo é muito rápida. Então, essa é uma grande vantagem, você não ficar com o seu imóvel parado, sem estar recebendo o seu capital ali. Então, é muito rápido a locação relocação, isso é muito rápido com a porque eles têm uma agilidade muito grande o conhecimento deles é forte, essa parte de locação é muito forte, muito forte na locação deles. Então, você tendo um imóvel locado numa imobiliária de nome, boa, que tenha aí a compromisso com você, a vantagem é muito grande. Você não fica tempo com o seu imóvel parado, sem locação, você não tem dor de cabeça com inquilinos. Toda essa parte burocrática que inclui a imobiliária. Então, enfim, você realmente você não tem dor de cabeça nenhuma.